E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui o negócio seguinte, vídeozinho de GTA San Andreas com aqueles gráficos sensacionais, é um vídeo curtinho de 5 minutos, mas quando eu vi a thumbnail eu falei, meu Deus, eu preciso assistir esse vídeo, eu preciso ver, eu gosto muito, inclusive... Recentemente eu platinei o GTA Sanders no Playstation 4 Joguei ele novamente Eu tive a experiência de jogar ele no Playstation 2 E comprei pra jogar no Playstation 4 Mano, se você tem um Playstation 4 Pega pra você jogar Não sei se você vai querer platinar Mas é um jogo sensacional Muito, muito épico Bom, vamos mudar o play Inclusive eu peguei Bully também Eu vou jogar Bully Vamos ver Caraca, isso aqui é a parte do... Daquela parte de trás que você joga o basquete. Olha isso, mano. Espero que essa música não dê... Flag. Galera, se você não me segue nas redes sociais, segue aí. Isso aqui é da hora, hein. Tá tudo na descrição. Ih, me um gato. Ih, cara, mano, tem gato no... GTA Sandras San é o um meado de gato? Ó, chovendo? Caraca, GTA Sandras San isso, velho. Tá lindo, hein? Tá lindo demais. vocês vão perceber aqui atrás. Olha essa. Nossa! Mano, olha os pingos de chuva. Não é GTA Sandras, San não é? Irmão. Olha os pingos de chuva. Que épico, mano. Eu ia falar aqui, ó. Não sei se vocês eu tô mudando de casa, mano Você... Vou começar... Quando mudar lá, eu vou mostrar lá O meu novo quarto, vou ter dois quartos Tem um só pro... Pro, pro PC e o outro Pra mim dormir Caraca, mano Essa construção aqui, toda lascada Parece Rio de Janeiro, né São Paulo também tem lugar assim Caraca, tá lindo, hein, mano Tá lindo demais, mano. Essa é Olha isso. Gráfico do GTA. GTA V. Olha os caras. da Grove, né? Grove Street Family. Grove. É Grove ou Grove? Aquela parte mais feia, né? De Los Santos. Aí, ainda a polícia passando, Caras ali doidão, né? Falando sozinho, né? Nossa, olha a virada Mano, uma coisa que eu queria comentar aqui Que eu falei pra vocês no início do jogo No início do vídeo Que eu tô jogando Eu tava jogando, na verdade, eu patinei, né No GTA San Andreas O trânsito desse jogo É um inferno, mano É um inferno, cara Porque eu não sei se foi programado Que às vezes você tá assim Aí você vira e já tem um carro em cima de você E... É quase inevitável a batida e nas partes das rodovias, sempre tem, tipo assim, ou é dois indo, dois carros indo, ou um, um, um indo e um vindo. Então dá pra você dar aquela ruxada, aquela acelerada na sua... O trânsito desse jogo, cara, é o que me irritava, mano, jogando ele. Nossa, tá bem polido o chão, hein, cara. Caraca, GTA San Andreas, isso, velho. E pode, né, velho. A chuva é animal, mano, sério. A chuva desse jogo é coisa absurda, mano. Olha, olha a parte do centro. É a parte do Mazing, né? A parte mais confusa do GTA Sandra San é essa. Ficou um monte de ponte. Não sabe se você tá em cima. Se... No mapa você não sabe se tá indo pra cima ou pra baixo. A parte mais chatinha do jogo, mano. É essa. Ó. linda, hein Nossa, olha o CJ, cara Que isso, velho Ele vai agora naquela parte O CJ parece, parece Um boneco de plástico, mano Vai naquela parte do Olha lá Os personagem tão diferente Não tão, não? Galera, nossa, mano. Olha isso, velho. Caraca, esse jeito tá diferentão, mano. Tá meio gordinho, né? Mas é do jogo ali, tá muito diferente, velho. Nossa, você pega, abre o GTA San Andreas pra você ver o gráfico. Mano, é absurdo a diferença, cara. Bom, tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo original na descrição. Tem outros vídeos aqui que o cara posta no canal dele sempre nessa pegada. E é isso aí. Oh, fui!